Vou mostrar aqui o, o bônus de boas-vindas da Play Bonds. Na verdade, eu vou mostrar de todas as casas que eu já tirei é, bônus e de outras que eu vou retirar. Inclusive, tem esse vídeo aqui, ó, 23 casas seguras que dão bônus, onde você pode ver algumas casas que eu já retirei bônus e outras que eu vou retirar e não apenas mostrar como retirar, mas também aliás, não apenas mostrar como receber o bônus de boas-vindas que é fácil, né? Todo, qualquer um sabe só vou dar uma, umas dicas aqui de sites que eu confio e recomendo mas também é, técnicas de como você retirar o dinheiro de como você cumprir o rollover e ainda terminar com o rollover positivo e para saber como fazer isso, cumprir o rollover, né? É uma técnica diferente aí, você entra em contato no link que eu vou deixar na descrição, que é o do site Aposta Poker Bonus. Porque essa técnica eu não costumo colocar ela no canal. É, é gratuita, eu não cobro nada por isso, mas eu vou te mostrar como que faz para você cumprir o rollover. Basta você preencher aqui, enviar a sua mensagem. Inclusive, quando você chegar aqui na página de contato, você já vai, já vai encontrar aqui a tabela de 23 casos que eu tirei bônus. Eu já tirei, já aumentou a lista, mas ainda não atualizei a lista. Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui na FreeBet... Tem um bônus bom aí de R$ 1.200. Logo, quando você acessa aqui a área de esportes, fica aqui do lado direito promoções Pronto, eu já acessei aqui promoções e aí você já vê que tem algumas promoções aqui. E a promoção que eu vou falar é essa aqui sobre o bônus de boas-vindas de R$ 1.200. Ele é dado em três partes. Todo depósito que você fizer vai receber 100% de bônus. Então o bônus máximo do primeiro depósito é de R$ 300. Reais. Pode depositar mais, mas eu recomendo depositar só o valor mesmo que você queira receber o bônus. O segundo bônus é de R$ 400. Reais também 100% então você deposita 400 e recebe outros 400 e o terceiro bônus também a mesma coisa você deposita 500 e recebe outro outros 500 é, esse bônus aqui é apenas para brasileiro viu? que talvez você esteja assistindo e não seja brasileiro não receberá esse bônus é apenas para é, brasileiros então no total aí dá 1.200 reais em bônus o rollover aqui é bem simples, né? fácil porque as odds são de 1.50 ou maior e são 60 dias para cumprir o rollover. Então é muito tempo aí para você cumprir o rollover. E o rollover aqui está especificado aqui em, nas regras do, da promoção. O rollover para o primeiro depósito, que é no máximo de 300 reais, é um rollover de 8 vezes. O rollover para o segundo depósito é de sete vezes e no último depósito é de cinco vezes apenas. Para receber o segundo bônus né, de depósito e o terceiro bônus de depósito, sua conta tem que estar zerada. Também não pode ter nenhuma free bet e também não pode ter nenhuma aposta em aberto, nenhuma aposta ali pendente. Tem que estar zerada de tudo mesmo se você fizer um saque também você não é, poderá mais solicitar o segundo bônus nem o terceiro bônus de depósito então não pode fazer saque é, aqui no, um item aqui abaixo diz que não, é, não pode combinar com promoções mas isso aqui é o é um item que não está muito esclarecedor porque eu, eu me lembro que eu fiz da, até da seguinte forma eu depositei recebi o meu a minha free bet porque o bônus aqui é em forma de free bet até a promoção aqui diz ganhe R$ reais em free né? FreeBet, para quem não sabe você por exemplo recebe a free bet de R$ reais você aposta ela se você ganhar volta para você apenas o lucro não volta esse valor da freebet de R$ reais digamos aí que você faça uma aposta com uma odds de 1.5 e ganhe você ganharia aí é 1.5 ganharia 50% né então você ganharia 150 reais é, então voltaria para sua conta 150 reais os outros 300 da freebet não volta não então é bom ter isso em mente também é e sobre aqui não combinar com outras promoções eu posso estar enganado mas o que eu me lembro eu combinei sim com outra promoção que tem logo aqui acima mas não combinei o valor da freebet, a freebet não, não tem como você combinar apenas o valor que ficar na sua conta essa promoção da NBA está desde o começo da NBA viu? e aproveitando aqui eu já recomendo ela também você aposta nela e caso você perca a sua aposta você tem 50% de cashback ou seja, 50% do valor de volta o máximo que você pode ganhar por semana, porque toda semana ela se renova é de 250 reais ou seja então você fazendo uma aposta aí de R$ reais se você perdesse poderia receber aí 250 de volta só que sempre é em forma de free bet aqui na play eles sempre te dão novamente esse cashback mas é como que fala <risos> em forma de free bet esse cashback sempre aparece na sua conta na segunda-feira e caso não apareça, você tem que pedir esse ali no chat, você tem que pedir esse bônus. Ou seja, é, para você receber também esse cashback, aqui é um item até está especificando isso que eu vou falar, cashback creditado cada segunda-feira, referente às apostas realizadas na semana anterior válido para a temporada regular da NBA, ou seja, as apostas da semana anterior são pagas na segunda-feira seguinte. E uma última coisa aqui, voltando ao bônus de boas-vindas de R$ 1.200,00, para você receber cada vez que você depositar, em nenhuma das vezes que eu depositei foi automático. A FreeBet não apareceu automática. Você tem que ir lá no chat e informar o valor do depósito e também o seu CPF. Lembrando também que só pode ter uma pessoa é, por IP cadastrada. Né? Uma pessoa por IP, por residência, porque senão você corre o risco, além de não receber o seu bônus ainda de ter a sua conta bloqueada né isso em qualquer site você não pode tentar alguma maneira de burlar ou às vezes até sem querer já tem alguém aí cadastrado no mesmo computador você não perceba isso e acaba fazendo é outra conta e acaba se prejudicando então é, é simples conseguir aqui o, o bônus na play Bonus. se eu vou fazer uma série de todas as casas onde eu retirei bônus ou irei retirar e vou postar aqui. E deixo aí na descrição o link para caso você queira saber como eu faço para cumprir o rollover sem nunca perder, né? Sempre terminando positivo aí o rollover.